20 Domingo do Tempo Comum Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus Naquele tempo, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidónia. Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar Senhor, filho de David, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós. Jesus respondeu Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo Socorre-me, Senhor. Ele respondeu Não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos. Mas ela insistiu, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu-lhe, mulher, é grande a tua fé, faça-se como desejas. E a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da Salvação O Evangelho deste domingo apresenta-nos uma história uh, cheia de contrastes. Uh, Jesus anda por ali por, pelas terras do costume, fazendo milagres, pregando, encontrando-se com pessoas e aparece-lhe uma mulher cananeia. Não era do povo de Israel, uh, não era do grupo, uh, não era da cultura suposta e não era também da missão prioritária de Jesus. Aquela mulher é mãe e tem uma necessidade. A sua filha está gravemente doente e vem-se apresentar a Jesus. E vem-se apresentar pedindo insistentemente a Jesus que eh, cura a sua filha, que dê à sua filha aquilo que uma mãe quer para, para a sua filha. A, a alegria, a paz e, neste caso, a cura, a cura profunda da sua doença. E Jesus tem uma primeira reação eh, estranha para nós ou, ou para aquilo a que estamos habituados de Jesus. Eh, Jesus rejeita a mulher, não é... Ela, a prioridade da sua missão. São estas as primeiras palavras de Jesus. Jesus usa até uma expressão muito dura. Quando o dono da casa está à mesa com os filhos, não dá comida aos cachorros. E a mulher, num rasgo, por um lado, de humildade. Por outro lado, de profundo amor pela sua filha e, portanto, de urgência pela cura. Uh, arrisca a insistência e a insistência é traduzida numa expressão uh, belíssima e fortíssima mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do dono e, e Jesus uh, como que se rende parece que se rende, mas é mais do que isso percebemos de Jesus que ele estava à espera de poder apresentar a todos uh, este exemplo de fé e o que é este exemplo de fé é de uma mulher que, por amor, por amor da sua filha, da necessidade da sua filha, agarra-se verdadeiramente a Jesus. Agarra-se a Jesus porque sabe que ele tem força curativa. Agarra-se a Jesus porque sabe que ele é salvador. Ele é capaz de, de transformar o mal em bem. Agarra-se a Jesus porque do seu coração nasce um movimento de confiança de abandono, de certeza que dali vem o que só Deus pode, pode trazer dali vem o amor que cura o amor que redime o amor que transforma uh, esta mulher merece por isso de Jesus um, o elogio maior que pode haver nunca vi tão grande fé uh, em Israel o que nos diz que a fé é isto a fé é humildade confiante Humildade que se põe aos pés de Jesus. Humildade que insiste com Jesus. Humildade que não se sobrepõe a Jesus. Mas a fé é igualmente amor que espera. Amor que sabe de onde vem o bem e a vida. Amor que sabe que daquele, daquele rosto, daquele Senhor, daquele gesto, vem salvação, vem sempre salvação. Quaisquer que sejam os timings, quaisquer que sejam as etapas, quaisquer que sejam as circunstâncias ou quaisquer que sejam até os caminhos, por mais sinuosos eh, que pareçam. O amor é a chave da fé. Por isso, eh, neste domingo, nós eh, metemos-nos aqui à boleia da Cananeia. À boleia pedindo assim uma fé tão simples e tão ousada. Uma fé realmente agarrada a Jesus. E não simplesmente às circunstâncias doutrinais que Jesus nos proporciona. A Cananeia é, de facto, uma boa mestra para a nossa fé.